Quando se fala em direitos humanos, muitos associam a defesa de criminosos. É controvérsia, né? Tem gente que defende os bandidos e tem gente que não defende. Eu, particularmente, não defenderia. Quando falam assim de direitos humanos, eles acham que vai defender o cara que matou, que suprou, né? E o cara que está defendendo tudo isso não, não, não sabe nem do direito que tem. A questão vai muito além. Os direitos humanos são para garantir vida digna a todos. E o documento que marca a luta contra os abusos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, há 70 anos. Com 30 artigos, o primeiro já reforça que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. A Declaração Universal também garante acesso à educação, à proteção da família, da propriedade... Direito à segurança e de ser considerado inocente, até que se prove o contrário. A grande importância da Declaração dos Direitos Humanos, primeiro é esse, esse documento que é base para todos os povos do mundo inteiro, para todos os países do mundo inteiro, onde se, se apresentam é, princípios, que direitos que são que devem ser garantidos para todas as populações do mundo inteiro, para todo ser humano, porque nela se reconhece o direito da existência do outro, dos outros que são diferentes de nós. né Então a grande declaração, a grande importância da declaração é que ela dá base para as constituições dos países democráticos no mundo inteiro. Hoje nós temos a nossa constituição que também tem os seus direitos e deveres funda fundamentais que são baseados na declaração. Então a gente Pensa nos idosos, pensa nas mulheres, pensa nas crianças, né, pessoas com deficiência e por aí vai. Então todos esses são protegidos por essa declaração e também quem não faz parte desses grupos, porque o objetivo dela era trazer o que? Dignidade. A Declaração Universal de Direitos Humanos também trata de garantias de questões trabalhistas. Uma delas é que todos têm direito ao emprego, condições justas de trabalho e proteção contra o desemprego. Eu acho maravilhoso, eu por exemplo, gosto de trabalhar com pessoas com público e atualmente eu trabalho com isso. A declaração ainda trata de condições iguais de trabalho e de remuneração. Deveria sim ser é, a mesma porcentagem de salário quanto para as mulheres quanto para os homens. Eu acho que é injusto porque nós somos tão capacitada quanto eles. Todo ser humano também tem direito à limitação de horas de trabalho e a férias remuneradas além de repouso e lazer. Tem que trabalhar, mas tem que aproveitar também, né? Tá no começo de Natal, fim de ano, tudo tem que estar tá aproveitando a família, né? Nesses 70 anos, muito ainda tem que se lutar para garantir os direitos humanos. Mas grandes conquistas já foram feitas. E a essência sempre será o respeito ao outro e a fraternidade entre todos. O ser humano como tal, ele é sujeito de direito, ele não é objeto de intervenção do Estado, mas é sujeito de direitos. E todas as estruturas que a gente cria, tanto o Estado como também as outras, elas devem sempre estar a serviço destas pessoas que têm os seus direitos assegurados. E é muito bem dito no primeiro artigo da Declaração Universal de que a gente deve se comportar dentro do espírito de fraternidade. Isso quer dizer que os direitos não são absolutos de uma pessoa, de um grupo, mas são de todos, de todos e todas.